3, 2, 1, 0. All engine running. Olá pessoal, está começando mais um AstroCast. Hoje comigo está Felipe Servulo, da página Mistérios do Universo. Nós vamos falar sobre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 Se inscrevam também em nossa página no Facebook, facebook.com astrocast.br. Você também pode nos mandar um e-mail, o endereço é astrocast.outlook.com. Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no YouTube Tomada Zero. Tudo o que foi citado aqui está na descrição do programa. É, bom dia a todos. Bom dia, Júlio César. Meu nome é Felipe Cervolo, sou formado em Física pela UEPB. É, atualmente estou no mestrado em Cosmologia, é, Gravitação e Física das Partículas pela UFCG e tenho experiência em divulgação científica nas áreas de Física, Cosmologia, Astronomia, Astrofísica, é, Astrobiologia e Biologia Evolutiva. É, eu tenho uma página chamada Mistérios do Universo, que é meu projeto de divulgação científica. Ela está no ar desde 2013, junto com algumas parcerias que fui adquirindo no decorrer do projeto. E essa página, mais tarde, migrou para um site, alcançando um público mais abrangente. E lembrando que antes de começar a divulgação científica em si, com foco no ceticismo, o meu começo foi na ufologia. E pouca gente sabe disso. É, a ufologia é uma pseudociência, ou seja, um estudo que não usa método científico, mas é, que mesmo assim é, afirmam ser ciência. Então eu fiquei um certo tempo nessa área, aprendi a, a ser um pouco mais cético, mas mesmo assim é, eu vi que muita coisa fugia da racionalidade e não dava muito resultado na prática. E foi daí que eu resolvi adentrar no mundo da, da ciência cética, que me deixou mais com os pés no chão e que me ajudou a prosseguir, né? Como divulgador científico, pesquisador, é, um pesquisador mais sério, apesar de que a minha experiência com a ufologia também me ajudou a ser mais cético. E paralelamente a isso, eu também sou fundador da Sociedade Científica, que é outra iniciativa de divulgação científica e ceticismo, que eu fundei junto com mais quatro amigos. Interessante isso, você não é o primeiro e nem mesmo o segundo Que me alega dizer que começou na ufologia e depois transferiu sua atenção para astronomia Justamente, eu, eu acreditei que, que eu era um dos primeiros também a fazer essa, essa migração Mas, é, por exemplo, um dos maiores divulgadores científicos é, de todos os tempos, Carl Sagan Eu, eu li o, o livro dele, é, alguns livros dele, ele é, afirma ter começado também nesse ramo da, da ufologia, da pseudociência e, posteriormente, migrou para astronomia e astrofísica. Isso é, foi interessante, que você vê que há uma certa evolução né, do conhecimento, da racionalidade. Como, como nós, seres humanos, é, somos curiosos por natureza, é, nós acabamos começando pelo caminho mais curto, digamos assim, e depois alcançamos outros caminhos mais difíceis. É, como a astronomia, que usa método é, Usa cálculos e tudo mais Então agora vamos passar para o nosso tema Que é distâncias no universo e como medi-las Então eu começo perguntando Quais são as unidades que os astrônomos e cosmólogos utilizam Para medir distâncias no universo? Porque nós sabemos que quilômetros é uma unidade... Inútil em escala em escala Cósmica, porque ele é muito pequeno Bom Quando se trata em estudar o universo A escala de distâncias É uma das peças mais importantes A gente está acostumado A usar medidas de distância No nosso dia a dia, como o metro, o quilômetro Ou alégua, légua Ou a própria jarda, dependendo do país Do lugar Mas comparando o nosso mundo cotidiano Com as distâncias entre as estrelas e galáxias é, trabalhar com essas escalas ficaria complicado, pois é, iríamos nos esbarrar sempre é, em algarismos extensos ou números gigante gigantescos. Então, o que foi feito em relação a isso? Em meados do século XIX, é, já sabíamos a distância correta entre a Terra e o Sol, que a gente chama de unidade astronômica, que é equivalente a 150 milhões de quilômetros. É, então, comparado a, a escalas terrestres, esse número é gigantesco, mas quando quando usou-se esse número para distâncias entre os astros, o, o trabalho de nós astrônomos e cosmólogos se tornou mais fácil. Por exemplo, o planeta Plutão, né, que fica a 35 unidades astronômicas do Sol, se nós usássemos a, a medida em quilômetros, ia ficar um número extenso, um, um, um número cheio de zeros e uns e tudo mais. Então isso diminuiu o, o trabalho é, de nós astrônomos, e também da, da da escrita e tudo mais outra medida de distância usada na cosmologia e astronomia é o chamado ano luz que é a distância que a luz percorre em um ano que é 9,5 trilhões de quilômetros arredondando é para efeito de comparação por exemplo a estrela mais próxima de nós exceto o sol claro é a próxima centauri ela se localiza 4,22 anos luz de nós ou 266.877 unidades astronômicas então se você perceber a própria escala de unidade astronômica já vai ficando maior à medida que você aumenta a distância dos astros ela vai ficando obsoleta é, então por isso existiu existe ainda uma terceira medida chamada o parsec. é uma abreviação do inglês para paralaxe e segundo ou seja equivale a 3.26 anos-luz. O parsec que é a distância é, de um observador, né, que pode observar dois, dois objetos separados a um, uma unidade astronômica sob um ângulo de um segundo, por isso o nome paralaxe por segundo. Ou seja, é, se alguém for lá na próxima Centauri e ver a Terra e o Sol de um telescópio, é, ele vai ver os dois astros separados no céu a um segundo de arco. Recentemente, a unidade astronômica foi padronizada como 150 milhões de km, correto? Eu afirmo isso porque até então ela era dita a distância da Terra ao Sol, porém, o que existe na verdade é uma variação de distância entre a Terra ao Sol que é arredondada para 150 milhões, porque na verdade existem dois extremos, o Afélio e o Periélio, o ponto mais afastado e o ponto mais próximo. Entre Terra e Sol no período da translação. Está correto, é, Júlio César. No caso, esses 50, 150 milhões de quilômetros seriam uma média entre o afélio, que é a distância, é, maior a distância do, do Sol até a, da Terra até o Sol, e o perihélio, que é a menor distância é, da Terra até o Sol. Em nosso cotidiano, nós podemos medir distâncias indo do ponto A, que é a origem, até o ponto B, que é o destino. E daí fazer então a medição em metros, em quilômetros, ou seja lá o que for mais conveniente. Também podemos pegar um mapa e calcular a distância a partir do mapa, usando a escala que ele disponibiliza. A nível cósmico, mesmo em pequena escala, como no Sistema Solar, nós não podemos ir do ponto A ao ponto B. Tá certo, no, no Sistema Solar até podemos mas mesmo assim é demorado e caro, então como não podemos passar uma régua daqui até Marte por exemplo, ou daqui a qualquer outro astro conhecido, como é então que nós sabemos as distâncias? Que eu saiba a primeira grande técnica foi a paralaxe e eu gostaria que você explicasse como ela funciona, o alcance dela. As demais, a partir de então, usadas que têm um poder de alcance maior e até onde nós conseguimos enxergar com tudo isso? Uma pergunta bem abrangente. Bom, é, como você disse, é, não podemos usar uma régua né, para calcular distâncias no universo devido à natureza é, cosmológica em si, das distâncias enormes dos planetas, das estrelas e galáxias. Porém, nós podemos calcular indiretamente, usar métodos indiretos para calcular essas distâncias do universo. Existem vários métodos para calcular essas distâncias, então vou explicar os principais deles. O primeiro deles é o conhecido paralaxe, que você se referiu. E o paralaxe vem do grego, né, que significa alteração. Esse método consiste em determinar uma distância de uma estrela, respectivamente, próxima a partir de dois observadores, localizados em dois pontos diferentes, e ela avalia as variações angulares na posição dessa estrela. Uma estrela distante varia o seu ângulo durante um ano. Então, se você vê uma estrela hoje na posição que ela está, daqui a seis meses, quando a Terra dá uma volta, aliás, meia volta, você vai ver essa estrela novamente na mesma hora e no mesmo dia. Se você for um bom observador, gostar de observar as estrelas, você vai perceber que daqui a seis meses ela está com uma pequena variação na sua posição angular. Então eu vou fazer alguma analogia. Eu gosto de fazer analogias para as pessoas leigas entenderem melhor, ou até para as pessoas da própria área. É como se você estivesse viajando e olhasse na janela do ônibus objetos. Próximo de você, eles vão passar mais rápido pela sua visão, então objetos mais longe eh, eles vão passar mais lentos, é, é como se fosse, é como se você visse objetos mais distantes passando mais devagar. Então, outra experiência bacana que eu gosto de explicar também é sobre o dedo: você coloca o, o dedo na frente do seu rosto e olha um objeto distante você vai ser muito distante não digamos uns 5 metros sem mover o seu braço coloque o dedo na frente do seu olho você fecha um olho e observe o dedo com o outro e note o fundo atrás do, do seu dedo depois você fecha esse olho e olhe com o outro que estava fechado você perceberá que o seu dedo se moverá em relação ao fundo certo você pode até trocar é, a visão dos olhos e o fundo ele vai se movimentar. Então nesse caso, ao invés de fechar o um olho e abrir o outro, os astrônomos utilizam o um chamado movimento da Terra em torno do Sol, ou seja, sua órbita. Então, é fazendo um cálculo de triangulação, né? E sabendo o ângulo paralaxe, os astrônomos podem determinar a distância dos, obje dos objetos, objetos é, relativamente próximos a nós. Mas é, quando se trata de objetos mais distantes, o método paralaxe ele não serve mais, ele fica obsoleto, porque essa variação ela não, não é vista mais, ela não, é, não é usada mais. Certo? Então, nesse caso, o método paralaxe ele não vai mais funcionar, pois as estrelas irão ficar com um ângulo muito pequeno de variação. Dessa forma, é, utilizamos outro método de fluxo, que consiste em encontrar a distância de um objeto a partir do fluxo de radia radiação que as estrelas emitem. Em nossa direção. A é, medida que esse fluxo diminui, irá diminuir também a sua distância. É como se você medisse a distância de um poste de luz, por exemplo, usando o fluxo de sua luz. Ou seja, um poste distante, ele irá irradiar luz é, em sua superfície esférica com uma taxa menor do que um poste mais próximo de nós. Como a luz se, se difunde né, para o espaço, é, ela vai diluir cada vez mais as, em superfícies esféricas cada vez maiores. E cuja área né, é proporcional ao quadrado do raio. Isso resulta na iluminação que recebemos é, a partir dessa luz. E ela também decai com o inverso do quadrado da distância. Então, isso usou-se. É, vou usar essa analogia novamente. É, por exemplo, um poste localizado a um metro de nós. Se a gente medir a distância dele. A gente vai saber que um poste a 5 metros terá um fluxo 25 vezes menor, usando é, essa, essa matemática que eu falei. Então, nas galáxias é a mesma coisa. O fluxo sempre cai com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, uma galáxia 4 vezes mais distante irá é, irradiar seu brilho 16, 16 vezes menor. Certo? Então, com esse método descobrimos a, a nossa galáxia, que é a nossa galáxia, a né, Via Láctea tem 50 mil parsecs de diâmetro, ou seja, é, para cruzar toda a Via Láctea de ponta a ponta, a luz demoraria 100 mil anos, ou seja, o diâmetro da galáxia seria 100 mil anos-luz. É, descobrimos a distância de outros objetos, como o aglomerado de Virgem, localizado a uma distância de 18 megaparsecs ou 18 milhões de parsecs, Atualmente, podemos calcular distâncias 10 vezes maiores com esse método. Mas aí é que as coisas começam a ficar interessantes. É, vou usar um pouco de, histó de contexto histórico aqui para explicar isso um pouco detalhadamente. Entre 1922 e 1931, é, um cientista russo chamado Alexander Friedman e o cosmólogo belga chamado Jorge Lemaitre, é, eles publicaram os primeiros artigos que apontaram para o universo em expansão. Entre 1912 e, 20, e 1923, é, um cientista chamado Vesto Mioven Speirin, é, ele mostrou que algumas é, nebulosas espirais distantes estavam se afastando da Terra a partir do estudo da, das linhas espectrais dessas nebulosas. Então, usando os dados de Friedman, Lemaitre e Slipher, em 1929, o famoso o astrônomo Edwin Robo, né, descobriu que o universo realmente estava se expandindo, então como é que ele fez isso? Ele calculou o desvio para o vermelho nas galáxias é, e descobriu que elas estavam se afastando de nós. Mais tarde é, eu vou explicar o que seria esse desvio para o vermelho. Eu vou explicar o que é efeito Doppler, para entender. Então você percebe, que todos, os, você percebe é, todos os dias esse efeito. Por exemplo, você passa na rua e vê uma ambulância se aproximar de você percebe um som agudo na sirene da ambulância então à medida que a ambulância vai se afastando se você for um bom observador você vai perceber que o som da sirene vai ficar mais grave e quando é o contrário o som fica mais agudo quando ela se, é, se aproxima de nós então o som mais agudo significa uma frequência maior e som mais grave significa uma frequência menor o que isso significa é, o que está acontecendo é que o objeto que está emitindo a onda, ele está se movendo junto com a onda, para um observador. Então, é como se estivesse esticando essa onda sonora, é, do ponto de vista do observador, correto? Nas galáxias acontece o mesmo. É, como, ela, como elas estão se afastando de nós, à medida que a luz emitida chega até nós, os astrônomos... É, vêem um certo desvio na, nas suas linhas espectrais para as frequências menores, ou seja, que é a parte vermelha do espectro, que a gente chama de redshift, ou desvio para o vermelho. Então, para as galáxias distantes, o redshift aumenta com a distância, certo? Ou seja, quanto mais distante o objeto está de nós, ele terá um redshift maior. Então, mais uma vez, quando temos dois fatores, podemos montar a equação e estipular dessa forma a distância de galáxias, ou, ou de quasares também, né? pode ser de estrelas de nêutrons, ou outros tantos objetos que estão distantes relativamente, é, caso não possa usar o método paralaxe. Outro método pouco conhecido é chamado os métodos de velas padrão. O que seria velas padrão? A vela padrão é um objeto qualquer, astronômico, que possuem uma certa luminosidade conhecida, né? como por exemplo uma supernova, que é a explosão de uma estrela de grande massa, ou uma variável feita que é uma estrela que ela varia o seu brilho e seu tamanho é, no decorrer de sua vida. Então, quando temos um evento desse no céu, e sabendo a luminosidade padrão do objeto, né, pode-se usar a sua magnitude absoluta, que seria o seu brilho, e também a magnitude aparente do objeto, ca e calcular a sua distância. Então esses seriam os, os métodos principais para calcular distâncias no universo. Consegue nos dar um pouco mais de detalhes sobre o que seria uma supernova e os outros tipos de vela padrão como variável feitas? Posso sim. Bom, é, uma supernova é um estágio né, é, de uma estrela, por exemplo, nosso Sol ela é uma estrela de sequência principal no diagrama de Hertzsprung-Russell. É, as estrelas de sequência principal ela obedece uma certa uma certa ordem. Certo? Por exemplo, nasce uma estrela de uma massa solar, então essa estrela ela vai é, ela vai se expandir no final de sua vida, se tornar uma gigante vermelha, pois o, os elementos é, o hidrogênio vai se fundir se tornar hélio, e mais tarde o hélio vai se, se fundir, se tornar carbono e oxigênio, e suas camadas exteriores é, elas vão se, se expandir né, e se tornar uma gigante vermelha. Mas o que acontece quando estrelas de grande massa, com, digamos, três massas solares, é, elas não passam por essa fase, é, digamos assim, de, de gigante vermelho, certo? Vamos supor que, que o nosso sol tivesse dez massas solares, então o que aconteceria? Ele iniciaria normalmente com, com, com gás, né? depois o gás iria se contrair devido à gravidade e a fusão nuclear se manteria com, com a pressão e a pressão interna é, se igualaria à gravidade e isso ela se tornaria uma estrela e depois disso quando o hélio se fundir no seu interior devido à massa da estrela outros é, outros elementos são são produzidos certo? até chegar no ferro quando chega no ferro aí é que acontece algo interessante o ferro é o digamos assim o elemento que ele ele divide a fusão nuclear e a fissão nuclear então a partir do ferro quando a estrela começa a fundir o ferro Acontece algo chamado supernova, a estrela não suporta mais a, a, a gravidade, aliás, a pressão interna, certo? e a gravidade não suporta mais a estrela. Então o que acontece? Suas camadas exteriores, elas explodem, digamos assim, em termos mais, mais, mais comuns, ela explode certo? e se espalha pelo espaço, formando o que chamamos de supernova. Então essa supernova, ela vai ter energia suficiente para fundir elementos acima do ferro e até chegar no urânio, certo? Então, parafraseando o Carl Sagan, todos os elementos que, que estão em animais e plantas e até mesmo em nós, foram feitos no interior dessas estrelas. Tanto a, a estrela de sequência principal, é, quanto a supernova ou uma gigante vermelha. Todos os elementos que nós conhecemos hoje, os naturais, claro, porque também tem elementos artificiais, é, acima do urânio. Elas eles foram fabricados no interior dessas dessas estrelas. E a variável Cefeida, por que variável Cefeida? Descobriu-se que é, na constelação de Cefeu existia uma estrela que ela variava seu brilho no decorrer do ano. Aí os astrônomos observaram essa estrela e se perguntaram por que isso acontece. Começaram a estudá-la. Então, descobriu-se que ela varia o seu brilho e o seu tamanho, de acordo com, com as características intrínsecas das estrelas, dessa estrela é que foi chamada de variável cefeida, por ser encontrada na constelação de Cepheo. E é também importante destacar que esses objetos celestes são usados como referência de medidas Justamente porque o brilho que eles emitem é exatamente o mesmo sempre que eles ocorrem. No caso de uma supernova, ela é capaz de brilhar mais do que uma galáxia inteira por alguns instantes, não é isso? Bom, é, a supernova ela é usada como vela padrão, é, pois ela emite um, um, um brilho padrão, certo? É, e também por, por alguns segundos ela é equivalente ao brilho de, de algumas galáxias juntas, certo? É, também tem os quasares, mas os quasares eles, eles estão relativamente mais distantes. Eles emitem um brilho equivalente a milhões de galáxias. Mas como supernovas não são eventos muito raros no universo, então ela, elas são usadas para calcular essas distâncias como velas padrão. As c elas têm um padrão, é como se fosse uma constante no universo, uma variável feita. Ela não, não varia muito o seu brilho, é, de acordo com o padrão dela. Então elas duas são usadas como, como velas padrão devido a essa natureza padronizada do seu brilho e, e do seu tamanho. Sabe? Dado que o universo tem um certo tamanho conhecido e sabemos que esse tamanho é bem grande e que ele está em constante expansão, o quão longe podemos medir essas distâncias? Porque toda técnica tem o seu limite de precisão. Correto. É... Bom, mas para responder essa pergunta do quão longe podemos medir, devemos lembrar é, que houve um ponto inicial, né, que tudo começou, que foi o Big Bang. Então toda a luz emitida, e alguns anos depois do Big Bang, na época chamada de recombinação, né, que foi a época que os átomos começaram a recombinar é, com elétrons e emitir fótons. É, essa luz, então, ela está nos atingindo hoje. Então o Big Bang foi um evento muito quente e muito denso, onde todas essas partículas estavam em uma espécie de sopa, que a gente chama de sopa primordial. Então com o passar do tempo, todas essas partículas começaram a se separar e alguns milhares de anos mais tarde começaram a se recombinar para formar os primeiros átomos. Então nessa época, os primeiros fótons, como eu falei, né, foram formados devido ao movimento dos elétrons no interior do átomo então o universo começou a ficar mais translúcido e pela mecânica quântica descobrimos que um elétron tem a determinada quantidade de energia e quando esse, esse elétron ele se movimenta através dos níveis da eletrosfera ele fica mais é, ele fica em estado chamado estado excitado certo? que ele vai perdendo e ganhando energia à medida que ele, que ele sobe e e desce no, no, no nível da eletrosfera. então quando esse elétron ganha mais energia, ele emite um fóton então quando ele perde energia, ele absorve esse fóton então hoje nossos instrumentos mais potentes da atualidade, eles só podem captar a luz proveniente desses eventos que ocorreram há 13 bilhões de anos atrás, e, que é quase a idade do universo, né? que é 13,7 bilhões de anos isso, claro, considerando a velocidade de expansão do universo, que esse número pode, pode aumentar mais. Então, é, podemos cap captar né, é, objetos como quasares, que são os objetos mais distantes do universo, e também os mais velhos. Mas estamos em uma nova era, né? porque ano passado descobriu-se que dois buracos negros, quando eles se colidem, né, eles emitem as chamadas ondas gravitacionais. E nesse caso, podemos captar eventos que ocorreram antes da recombinação, porque a gente não vai mais usar a luz. A gente vai usar a chamada onda gravitacional, que pode carregar gravitons, mas os gravitons ainda são, são partículas hipotéticas. Aí a gente vai poder ir um pouco mais a longe é, do que a luz, certo? A gente vai captar ondas gravitacionais, ao invés de ondas eletromagnéticas. Lembrando que essas ondas gravitacionais também se deslocam à velocidade da luz, assim como os fótons. Então é essa seria a nossa, nossa limitação, certo? Mas agora com a astronomia das ondas gravitacionais, possa ser que a gente consiga chegar a, até o Big Bang, digamos assim. Então a gente ainda está encaminhando para chegar nisso aí. Nós sabemos que em escalas cósmicas, distância e idade estão profundamente relacionadas. Então, saber a distância que o objeto está de nós revela a idade que esse objeto específico tem? É, essa pergunta é interessante. É, como eu falei anteriormente, os primeiros átomos surgiram um tempo depois do Big Bang, cerca de 380 mil anos. Então, os astrônomos estimaram a idade do universo. Primeiramente, eles se basearam na idade dos fósseis estela estelares e dos elementos químicos. Então, eles usaram o um decaimento radioativo né, de alguns isótopos e estimulou-se que a idade do universo está entre 11 e 17 bilhões de anos. Eles pegaram fó, é, fósseis, digamos assim, de estrelas e é, calcularam quanto de radiação ele decai. Então, existe um cálculo na, na física nuclear que ele consegue estipular é, a idade daquele, é, daquele elemento. Então, com esses dados, nós vamos estipular a idade das estrelas. Então, podemos também saber o conteúdo de uma estrela através da espectroscopia, é, que você capta a luz e estuda quais os elementos estão contidos na estrela, baseados no espectro de emissão dela. né? E sabendo também da luminosidade e da massa, que são proporcionais à distância, estipulou-se que algumas estrelas e aglomerados globulares é, eles possuem... Uma idade entre, entre 11 e 13 bilhões de anos. Então, com esses dados em mãos, é, estipulou-se também por muitos anos a idade do universo, que seria ser entre 15 e 20 bilhões de anos. Inclusive, se você pegar livros dos anos 90, você vai ter, ter astrônomos dizendo isso. Não, o universo tem entre 15 e 20 bilhões de anos, porque naquela época ainda era incerto. Era baseada nesses fatores que, que eu falei. Então, foi em 2011 que o satélite WMap, ele captou a chamada radiação cósmica de fundo de microondas que a gente chama de CMB, que determinou a, a, com exatidão né a constante de Hubble, que é um parâmetro importante na cosmologia, se não um um, o mais importante da cosmologia. Então, usando essas estimativas, junto com equações da Relatividade Geral de Einstein, e sabendo a expansão do universo, é, pode-se é, pode determinar, né, calcular a exatidão do universo, da idade do universo, para o valor de 13,7 ou 13,8 bilhões de anos. Então, existe uma relação entre a distância do objeto e a constante de Hubble. Hoje dá para saber a idade do objeto que está se expandindo, sabendo apenas sua distância e a constante de roubo então essa seria a relação da distância e da idade pois a constante ela dá essa proporcionalidade hoje sabemos que galáxias mais distantes estão se expandindo a uma taxa mais rápida do que galáxias mais próximas devido ao redshift então vale lembrar que ter um objeto distante não significa que ele também tenha uma idade avançada certo Existem galáxias e quasares que têm velocidade de expansão alta e, ao mesmo tempo, essas galáxias são velhas. Mas isso é devido ao método que foi usado para determinar sua idade, que foi o método Redshift, que, coincidentemente, é a idade e a distância desse objeto. Certo? Em outros casos, galáxias vizinhas, por exemplo, a Andrômeda, ao invés de se afastarem de nós, elas estão... Elas estão indo de encontro né, à nossa galáxia Via Láctea e ela possui um desvio para azul, o inverso, ou seja, ela está vindo em nossa direção com uma velocidade de 300 km por segundo. Daqui a bilhões de anos, as, a, nossas, a nossa galáxia Via Láctea é, ela vai se fundir com Andrômeda. Para determinar a idade e a distância, isso é relativo na cosmologia, como você viu. E dependendo do método que é usado, essas grandezas não têm muita relação. Pode nos explicar o que é exatamente a constante de Hubble, cujo nome tem relação com Edwin Hubble, o astrônomo que descobriu que o universo está em expansão, medindo o efeito de vio para vermelho. A constante de Hubble, ela representa a taxa com que o universo está se expandindo. Como a velocidade das galáxias são medidas em quilômetros por segundo, é, as suas distâncias são medidas, no caso, né, em megaparsecs que é a unidade da constante de Hubble. Hoje é, nós temos um valor estimado para a constante de Hubble em 71 km por segundo dividido por megaparsec. Então, como eu falei antes, é, essa constante ela é uma proporcionalidade na lei de Hubble. Ela serve para é, deixar, é, a de erros mais, é, deixar a margem de erro menor quando vai calcular é, a as distâncias do Universo. Então o universo da constante de Hubble é chamado do tempo de Hubble, que ele corresponde ao tempo desde o Big Bang até a idade do universo. Ou seja, além de, de, de você estipular a idade, aliás, a distância, você pode estipular a idade do universo através dessa constante de Hubble. Então qual é o valor dela hoje? O valor dela hoje ela é, ela é estimado, como eu falei, em 71 quilômetros por segundo dividido por megaparsec. Mas essas estimativas elas elas dependem muito é, do quão os, os próximos satélites né que vão ser lançados eles podem medir essa essa constante. Então pessoal estamos chegando ao final de mais um astrocast. Eu agradeço a participação do Felipe Servlo Ele com certeza irá reaparecer no astrocast abordando outros temas. Felipe, eu agradeço sua participação. Até a próxima. É, obrigado pelo convite, Júlio César. E Foi uma grande honra ter participado do, do seu Astrocast. E sempre que quiser, estarei disponível né, para mais podcasts, porque existem vários temas específicos e mais abrangentes da cosmologia. Tem a história da astronomia também, que são temas interessantes. E os ouvintes podem é, colocar aí nos comentários que nós podemos fazer mais, mais AstroCasts. E é sempre um grande prazer divulgar a ciência. E faço um convite para todos conhecerem a página Mistérios do Universo e também a Sociedade Científica.